Aqui é o Paloma Hoje estou jogando nas ranqueadas Enfrentando a boneca do terror A Lucia e também o Ryu O bom amigo Confira o vídeo até o final E é isso aí, bora pro vídeo Olha quem, quem veio? A. A bonequinha. A bonequinha do mal. A Annabelle. Olha. Não acredito. Só pra tirar a minha vitória. Carro muito bom pra ser verdade. Com essa magia. A Annabelle ou a. A noiva do Chucky. Que vocês escolhem, gente. Puxa vida. Calma lá a ah, Lucia Não, desse jeito não pode Não pode? Tava muito bom para ser verdade Olha, gente Ô oh, menina vou Tirar todas as minhas vitórias Fica dando back dash Daqui a pouco sai do monitor Tá, preula indo pra trás Ai, gente, eu vou perder Que tristeza Ah, socorro Agora você vai ver Olha, foi shift. Uh! Para, menina. Ah, trabalho pra chegar perto dessa menina. Ah, não acredito. Você vai ver. Bora jogar. Olha, eu perdi. Foi todas as minhas vitórias. Boneca do Mal. Bora amiga. Pôlo. Am. Round one. Fight. O? Oh. Ah, Rio. Agora você é meu amigo. Tá bom, amigo. Você agora é meu amigo. Vai dar seu Hadouk aí. Lá vai eu, gente. Bode vida. Jiraya! Olha. Oh, Você vai ver. Vai. Ah, Ryu. Tudo bem. Tanto enfrentar Ryu, eu fico até mais tranquila de lutar com ele. Pra cima. Mia. Fica aí, amigo mio. <risos> Nope, toma pilão. Agora ir pra cima, gente, pra vencer. E lá vai ou continuar de novo. Final, vai. vai. Agora você vai ver Esse tá parecendo mais tranquilo Ele tá o um amigo hoje olhar na cara Eita farofa Toma Só mais um golpe pra ganhar, gente Toma Ele tá se preparando ali para alguma coisa. Eu ia soltar o... O CA dele. Mas se tivesse soltado, eu com o meu Lariate, teria vencido. Ai, deu até um alívio agora. Aquela Lucia. Ai, tirou todas as minhas vitórias. Vou continuar, gente. Round 1. Toma, Pilão. Pra cima, toma. Eu lhe digo, Pumba, está fedendo. Eu sabia, Pilão. Toma, não pode desistir. Só mais um pouco. Joelhada na cara. Pessoal, preciso continuar Positiva aqui pra poder vencer. Foi daquela Lucia. Pode, pode soltar sua magia aí Que eu tô pre bem preparada Toma uh, Eita Fica tá quieto ah, Amigo Eu lamento informar Mas você vai morrer Meu VT é muito bonito You win Yes E é isso aí pessoal Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Contribuam no Pix da Game Dove Que está na descrição E comentem E é isso aí, até o próximo vídeo, tchau